Eu não faço nem ideia de como começar isso aqui Ó, oh, você quebrou esse cano oh. aqui, cara <risos> Não, não, esse aqui eu não quebrei, não Essa cidade aqui é muito suja, né, mano? É... Cracolândia 5 horas da manhã <risos> A Cracuda aqui vendeu os dois braços O maluco fez um C aqui, é um D Aí você faz o D Tem quem faz o L Aquele cara ele faz o D. <risos> D de Cabo da Silva. É? <risos> Esse pessoal aqui é tudo esquizofrênico. Ó, um, um açúcar aqui guardou no, no pano, um, um, uma tomada guardou no pano... Um... É mesmo? A, antes dos outros campos, zumbis gosta de comer arroz e feijão? Por que não? Qual o problema do zumbi comer arroz e feijão? Sim, eles comem arroz e feijão, porque eles quer comer a gente também. Okay. São todos burrosos. Sei lá. Nossa, eu tô tentando subir aqui que nem um dongo. Vem aqui por trás. Vamos. Vem aqui por trás. Que isso, caixa? É. Eita, um cara! O cara é um macaco! <risos> e vem subindo rapidão. O que que vai ter na caixa? Caramba, não tem nada, não tem nada nossa. Olha o gás. Tem uma velha te socando. Essas velhas que tu não me pegava ainda não. <risos> A cabecinha. Esse botijão aqui. Ele explode. É, como? Assim, ó. <risos> me salva, por favor, me salva. Assim, ó. Boom. <risos> Esses caras só gritam. cala a boca um pouco. Toma na cabeça, mulher. Super machista pessoal. Ai! Eu vou, ter que usar, eu vou ter que usar kit médico. É, tutorial ah. de spray, pô. spray. <risos> <risos> Olha, um cotoco! Ai! Você sabe o que é errado bater nos cotorros. Mas tem deficiente. Não, alguns merecem. Cigarro! Dá pra <risos> fumar? Não. Dá pra vender. Pra quê, né? O jogo já tá ensinando, pô. Não use só a venda. <risos> tá ensinando os adultos a não, a, a não fumarem. Tu dá uma na ai, bunda ai, do ai. cara. Sai de mim! Aí, a te deu maior chupão no pescoço. Que isso? <risos> Você vê, velho. Foi a falta de respeito. Nossa, foi uma picuda tão forte que quebrou a porta. O que, que tem na geladeira? Eu tô, eu tô só pegando de, cigarro de defunto aqui. Pô, botar botaram café na geladeira. Ah, que, não acredito. <risos> é, eu tá bom, peguei, mano. Eu, eu gosto de café. Mas é o pó de café. Faz mal se pôr na geladeira? É, deve ficar ruim, não sei. <risos> não sei. Conheu uma dúvida eterna aí. Ó oh, oh, tá o gás. Olha o chegando. Aproveitar que tá caro, levar embora. A entrega da P pfizer <risos> é, a estamos aqui no... Corona 32. <risos> Tomar a quinta dose. <risos> Ó, agora... A única coisa que eu vou te falar é... Corre, corre muito Corre, corre, corre, corre Você não consegue matar ele, não? Corre, ele é muito forte Cadê Ai, ele? que merda! Corre corre, corre, corre, corre Ai, E agora? Mas correr no aberto, assim, dá bom? Não, não tem que fazer parkour, não? Tanto faz, só, só foge dessa merda Ai, ele vai matar Sobe aqui no prédio, vem viver É que eles também sobem um barco aqui. A favelinha na casa da Dona Maria. <risos> a casa da do Dona Maria. É, pô, aqui é a casa da Dona Maria. Vocês teriam dois reais pra doar pra essa senhora, dona de casa, que tá tendo que atravessar de uma casa pra outra por um pedaço de cimento. Tá não, as estações. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tá aqui. ele tá aqui. Otário. Cadê o fuzil? Cadê o fuzil? Quero ver, vem aqui, vem Vem aqui, quero ver Meu protagonista aí, ó Destruiu todas as vacinas <risos> Ele disse que eram vacinas <risos> É isso aí, o protagonista agora é misógino Como a gente já viu, já bateu em mulher Destruiu as vacinas <risos> Protagonista based. <risos> ó, esse mano aí de amarelo é tripado, hein Que isso Só de terno não que eu sou pobre. É que tem, tem pobre que usa terno hoje. Qual o problema com os pobres que usam terno? É, mas eles, eles são menos, mais, menos pobre do que eu. <risos> Quer dizer, é. Eu sou mais pobre. Subindo no cano. Que cano? Pera, subindo cano, que cano? Ó, oh, olha só essa tática que eu aprendi ó, Vam, eu, matar o zumbi de epilepsia, ó. <risos> Tô vendo? Gil morreu de epilepsia. <risos> Sempre vendo, funcionava, pode testar. Vai funcionar, 100% das vezes. Aqui. Okay. Ah. Então, o cara tá falando com a gente lá da... Tá do lado do mundo. Um acordo simples. Você me dá e eu, eu te como. Você não viu nada, não. Não, não. Ou a, minha esquerda. Bum, bum. a mão do cara aí, ó Dá a mãozinha Eu consigo pegar pra mim? Não Dá pra pegar eu o facão aí, ó Será que esse facão serve pra eu cortar? Eu não sei porque o pessoal acha que é ruim, né Assim, o cara roubou E teve a mão cortada, eu achei justo <risos> eu Não, não é esse é não. só você não roubar. É só você não roubar <risos> que você não fica sem assim, a mão. Não, não tô afim, não. E aí, qual vai ser? O símbolo da cicada ali atrás? É o símbolo da cicada? Não sei. Esse cara é uma borboleta, né? nada a ver. Esse daqui é o símbolo da medicina. <risos> então. <risos> Oxe, sai daqui um é? Oh, um cara beijando o outro. Nossa. A gente chegou na liberdade. É Ele me pediu pra te largar. Toma. Caraca. Aí. Cadê o dinheiro? Vai. Já vai passando dinheiro. É mesmo, Recompensa, executor. Agora a gente mantém? Em... Não dá. Fudir! Você quer comprar esse apartamento? <risos> Quantos metros quadrados tem lá dentro? 240 metros quadrados. Oh! A gente não tava Agora... tá em São Paulo? Eu acho 5, a... É promoção especial hoje, só 450 mil. É, muito caro. Cara, claro, mas essa é uma área nobre. <risos> <risos> Tô vendo! A área nobre aqui, Tem um parque aqui atrás. Você tem Estamos a vista pra frente. cidade inteira. Ó, tem eu um quero... esgoto aqui atrás também. Estacionamento. <risos> Gratuito, né? Óbvio. Se for pago não tem grátis. Eu vou tentar matar e esse zumbi o... daqui de cima. E, e o condomínio é grátis. Não um funcionou o que eu quis fazer, não. Você tá defuntado aí no chão e pode salvar agora. Eu quis dormir um pouco. Descansa, faz bem às vezes. O zumbi, tudo. O zumbi parece uma criança, velho. Ele vai olhando para as luzinhas piscando e. É isso. Toma na cabeça, seu zumbi maldito. Bum, bum, bum. Põe e chuta a boca dela. Por que que todo mundo é tão feio? <risos> Porque todo mundo é meio zumbi. Gostei dessa espada, velho. Parece Ô. melhor que a Katana. Tem que ir na. Porque na vida real as Katana é tudo ruim. Ah, as Katana é tudo. Com a espadinha de 1,50. Eu caí de novo. Como é que sobe? Não, eu falo, tipo assim, não por causa da produção delas, mas. É. só presta se o cara tiver pelado. <risos> contra então, a armadura... Não. É, qualquer espada contra a armadura é lixo. Ai, que susto. Nossa. Mas, ah, mas se pensar bem, ó. Pensa assim, ó. Tu tá, tipo assim, no metrô de São Paulo. Serve, Tang, tá ó. <risos> <risos> não vai ter ninguém de armadura lá. É. Tu vai ser assaltado. O cara vai te assaltar com um capacete e um revólver. Não vai, tipo... Aí, só que, que aí que já é tem, ele já tem uma defesa, já, ele já tem 10 mais de defesa, tu tá girando em volta do negócio. Mano, eu acho que a gente tá realmente na Cracolândia, velho. Tem um zumbi cheiradaço no pô aqui. Ó, se você achar um carro e, conseguir ter, e achar que você consegue alcançar. Ó, tem um lixo lá embaixo. Tá vindo pular lá embaixo? No lixo. Eu vou tentar, eu vou tentar é muito mais pra frente do que eu. É, eu consegui. Quantas pessoas influenciadas por esse jogo não começaram a fazer parkour e as pernas? <risos> ah, sei lá. Seria engraçado uma história realmente assim. Eu fui fazer parkour porque eu jogava Dying Light. Aí eu quebrei as pernas. Nunca mais vendei na minha vida. Perfil do atual o jogador foi alterado. Como assim? Eu caí. <risos> Acabamos a missão e você caiu.